Oi, eu sou Gabriel Jordan do porque eu já te, te... <coughs> E eu tô muito doente Mas o vídeo de hoje é um get ready with me Um arrume-se comigo, um maquie-se comigo Pra tirar as minhas fotos de aniversário E olha só como foi icônico assim Eu agendando esse photoshoot De todas as cidades de semana Eu escolhi justamente o que eu viria a ficar doente Mas o vídeo de hoje Iremos maquiar a minha não tão bela face hoje né? Porque hoje eu tô com aquela cara de doente Né, gente? Pelo amor de Deus Então se você já quiser conferir a make Que vai ficar luxo, gente Nem fiz ainda, mas eu sei que vai ficar Já vai deixando o like aí embaixo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 Bom gente, vamos começar com essa maquiagem Eu vou usar o Skin Prep Que é um primer com aço hialurônico de Ruby Rose Que eu gosto de usar bastante, inclusive eu Nem lembro o que, que eu fiz na minha maquiagem do ano passado Mas eu acho que eu usava esse primer já Tem um tempão que eu uso ele Inclusive usei ele antes de começar a gravar esse vídeo Tô usando de novo Ai gente, pelo amor de Deus Olha, eu tô doente. Mas eu espero que não transpareça nessas fotos, juro por Deus. Bom, gente, pra base, eu vou usar a Base Vegana Classic de Miss Lari médicos, Que tá de embalagem nova, né. Mostrei pra vocês numa ação lá no Instagram. E eu vou vir espalhando usando um pincel cabu, que Eu tô usando esse aqui da Avon. Não tem mais número nem nada, que o meu housei tanto que sumiu. <risos> vou vir polindo na esponjinha. E aí, gente, eu espero muito que essa maquiagem dê certo. E que fique bonita, e que... As fotos funcionam, hein? Porque sempre é uma coisa que eu boto na minha cabeça meses e meses e que eu espero que dê certo. Bom, gente, usei a base mate vegana, né, de meslare pra construir essa pele de altíssima cobertura. Inclusive, tem um cílio aqui no meu olho. Deixa eu dar uma polida aqui. <risos> Merda. E pra gente começar a construir a luz e sombra Eu vou usar o corretivo Avon Power Stay Na cor 135N E eu vou usar essa base aqui De Hydra bem, que é uma base que Eu não gostei tanto como base Mas como contorno eu acho que vai funcionar Pra gente criar umas sombras mais exageradas Que na minha cabeça eu tô correndo contra o tempo São 1h30, eu tenho que estar lá 4 horas Então eu já tô atrasado, gente Porque maquiagem assim demora Ainda mais que eu tenho que colar a unha, eu tenho que vestir a roupa eu Tenho que pegar os props Então, gente... Calma. A minha intenção hoje é fazer uma pele mais quente pra contrastar com... O meu look, que vai ter elementos azuis e tal E aí vai dar a impressão de que eu tô mais bronzeado E... Ai, gente, vai ficar lacre Passei o corretivo PowerShell pra iluminar Vou usar a base Stick de Drabene Pra começar a criar sombras aqui no meu rosto Eu acho que esse é o primeiro ensaio Que eu vou estar com o meu cabelo curto, curto, curto Já que quando eu tinha 17... 17? 17 anos de idade Eu tava com a minha skin que eu nasci aqui na internet, né? A cara pálida, o topetão, eu magrinho Aí com 18 eu tava com a skin que as pessoas me conheceram na internet, né? Que é aquela icônica foto do fundo azul. 19 eu tava na minha skin que eu matei mais rápido e graças a Deus que eu matei, que era que eu tava absolutamente magro e com um cabelo enorme aqui. 20 foi minha skin do cowboy. Eu estava loiro, né? Apesar de eu já ter tido bastante naquela época. Na época do Foto eu não tava mais de buscante, meu cabelo tinha andado uma crescida. E essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou estar com cabelo curtinho. Eu tanto venho usado e eu venho amando desse último ano. Se eu vou manter ou não. São cenas os próximos capítulos Vou ver agora nessa paleta facial De contorno e definição Com corretivo cremoso e pó compacto Meu Deus, que nome é gigante De dona Avon Que tem produtos em creme aqui nessa lateral E tem produtos em pó aqui nessa outra Vou usar esses produtos em creme para intensificar esses contornos e iluminações Do meu rosto Vou começar aqui nessa bundinha gordinha Da esponjinha Fazendo só uma transição do meu contorno Que quase não vai dar de ver Não sei nem se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Mas é meio que só pra dar uma esfumada nesse contorno hum que mais tarde eu vou marcar de novo, né, não sei qual é o meu problema. E agora eu vou vir no meu corretivo mais claro realmente dando um gás nessas iluminações aqui do meu rosto, deixando bem mais claro mesmo, como costumeiramente eu faço. Ai, Gabriel, mas fica muito exagerado, mas gente é um photoshoot de aniversário, é um birthday makeup. Gente, só de pele essa é maquiagem aqui ela vai uma hora, por isso que eu tô com medo de estar tá atrasado, mas eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo vamos aplicar um blushzinho em creme, gente vou vir na minha paleta de carinha Bikini Beauty, que eu já derrubei, só trincou aqui em cima Mas as fórmulas ficaram intactas ainda Mas ó, vou vir esse blushzinho aqui Mais claro, tá? E eu vou esfumando entre o contorno e a iluminação E também aqui nas têmporas, né? Meu Deus, do céu, toda vez que eu fico tossindo, parece uma cabeça, vai explodir. Gente, até hoje eu nunca tinha entendido esse conceito de tipo assim: uma pessoa que vive maquiada aparecer sem maquiagem as pessoas perguntarem se ela tá doente. Mas é porque eu tô com cara de doente aqui? Não! Amor, eu estou morrendo, mas eu estou servindo looks. Vamos acelerar a pele utilizando o polido compacto. Eres polido? Eu não sei. O polido compacto de Playboy? É, amor, achando que. Não são todos os anos que eu gravo vídeo me maquiando pra fazer as fotos desse photoshoot. Mas eu tenho certeza que eu acho que eu usei esse mesmo pó nos cinco anos que eu faço isso já. Porque, nossa senhora, eu não largo mão desse pó. Quebra embalagem, amor. Não, gente, sabe o que que é um inferno? Planejei uma roupa extremamente apertada pra esses photoshoots pra eu biscoitar mesmo. Aí vai lá eu e fico doente. E emagreço na semana que eu ia tirar foto. Ai, que merda. seladíssima, vamos voltar na paletinha de Avon e agora usar o contorno. Em polio. Gente, é polo, ele polivo. Eu nem sei como é que chama pó em espanhol. E eu tô aqui, ablando muito. Pega daqui um pincel sujo, porque... Que foi o que eu usei, gente. Se liga. O bom desse contorno é que ele é mais frio. Ele não fica esquentando tanto a sua maquiagem a ponto de você terminar uma luz, a make, e na outra você sair laranja. Se bem que seria bom eu sair laranja nessa maquiagem de hoje. Tanto que eu vou passar um bronzerzinho depois. Que eu quero que contraste com a minha roupa, né? E laranja azul é um babado lindo. Mas presta atenção aí, que vocês vão entender o que eu tô falando. Gente, como é que pode? Mesmo doente, eu ser lindo assim... Maquiado, né? Também não vamos forçar. Ai, que palhaçada. Pegar um pincelzinho pequenininho e contornar o nariz. Em photoshop é bom, tá bem contornado. Pegar um pó compacto claríssimo, né? Só pra dar as últimas cortadas nesse contorno. Porque aparentemente 15kg de maquiagem embaixo do que já tava não foram o suficiente, né? Mas é a vida. E agora, a gente vai aplicar a bruma fixadora pra dar uma uniformizada aqui, né? Nessa maçaroca toda que a gente acabou de fazer. Bom, gente, bruma já absorvida é pela pele. A pele já tá bem bonita. A ainda tá tia de produto, né, gente? Vamos com calma. Mas pra poder finalizar a pele, a gente tem que Tocar o blush em pó Vou usar a mesma paletinha de carimbaquine E eu vou concentrando aqui nas têmporas E nas maçãs do rosto Ricoste HD Globo, porque eu não sou palhaço Eu quero estar brilhando hoje E vou usar esse pincelzão aqui, o A28 de Macrylan Gente, eu amo esse iluminador de ricote Eu já aloprei tanto a ricote Que eu acho que eles nunca vão me notar na vida Porque tem uma base um primer deles Que eu queimei com todas as letras Que era muito ruim, gente E é porque era ruim mesmo, por isso que eu falei Mas esse iluminador deles aqui, gente Ele é um dos meus favoritos assim da vida Pode ser que eles nunca me notem Porque eu já falei mal da base do primer deles Mas eu sou justo como era Jesus Não, não como era Jesus, né? Mas eu sou bem justo Se a base e o primer eram um lixo, eu falo Mas se o iluminador é o momento eu tenho o que falar, gente. Olha isso aqui. Bom, gente, a pele já tá pronta, perfeita impecável. Vou limpar as minhas sobrancelhas fora das câmeras e... Já volto pra gente construir uma sombra, assim, impecável. E a tia que conversar. <risos> ai, ai. Então, gente, sobrancelhas limpas. Eu acho que eu não vou nem preencher elas nem nada hoje, que eu gosto dessa... Coisas, assim, delas serem diferentes, mas ao mesmo tempo serem grossonas e... Ai, gente, não sei. Eu me acho lindo, é de vocês, sabe? Se vocês não acham. Eu quero fazer um olho neutro, tipo nude, mas eu quero um olho frio. Eu ia quase pegar essa paleta aqui, mas essa aqui é a paleta que eu usei no ano passado. Eu tenho a vívida memória. <risos> Porra! De que eu usei essa paleta aqui na do ano passado. Só que ela é muito quente, eu quero uma coisa... Eu que eu quero uma pele quente, um... Ai, gente, eu não sei. Vou inventar uma merda aqui. Mas eu acho que eu vou jogar safe, entendeu? Eu vou usar a minha big querida, que é a paleta de 18 tons da Vou usar alguns desses tons aqui, só pra dar aquela marcada inicial. E aí o resto eu vou esfumando pra tons de contorno mesmo, pra ir sumindo a sombra. Vamos ver. Vou usar esse aqui, que é meio intermediário. Primeiro, pra gente não começar exagerando, né? Eu queria um olhinho assim, bem 18 aninhos, né? Igual eu fiz naquele shooting lá. É um olho assim, leve, só que vai ter uma palhaçada. Que no final vocês vão saber o que é Não vai ser um olho totalmente neutro Igual do ano passado Porque pra mim toda make tem que ter um bafo. A de 19 foi pedraria A de 20 foi o batom vermelho Que é uma coisa que eu nunca usava Hoje em dia eu uso mais frequentemente A desse ano é segredo Gente, eu não planejei o que eu vou fazer na maquiagem desse ano, igual eu não planejei O que eu ia fazer na maquiagem do ano passado, tá? Assim, só informando vocês, né? É uma paletinha aqui de contorno, de pxT Pega esse tonsinho aqui mais intermediário, com esse pincelzão que eu acho que é o mesmo que eu iluminei gente, eu nem lembro o que eu tô fazendo e gente, eu decidi que eu quero criar um drama nessa maquiagem, então eu ia fazer usando um pincel de detalhes só que todos os meus pincéis de detalhes estão sujos de rosa não sei porquê, olha Ai, gente, eu acho que deu certo, entendeu? Só uma coisinha assim, entendeu? Ele vem esfumando assim no pincelzão. Vou esfumar um marronzinho escuro no cantinho externo da pálpebra inferior e vou esfumar com um tomzinho de contorno mais clarinho no canto interno, tá, gente? Só uma coisa bem básica. E vou fazer um delineado preto na pálpebra superior. Não muito grande, tá, gente? Nem muito exagerado também. Bom, gente, o toque de cor dessa maquiagem vai ser usar a sombra líquida de Lacre 21 na cor Funny, MC Fun. Ai, meus amores, tem me se divertida. E eu queria muito fazer isso usando um pincel de detalhe, mas eu não sei se eu vou achar. Torção por mim, gente. Entenderam? É isso o detalhe de coco que vai ter. E é isso se quiser. Ai, não aguento mais gente, normalmente eu finalizaria com máscara de cílios e cílios postiços isso fora das câmeras voltaria pra terminar com a boca Mas eu vou fazer o contrário hoje, vou fazer logo a boca Porque eu tô muito atrasado Pra os lábios, eu vou usar dois tons de nude diferentes Eu vou começar fazendo o outline com o tom Luciane, de linha Bruna Tavares E eu vou preencher com o tom caramelo de Lara no centro dos lábios Então, vamos lá, vou fazer direto no aplicador do pincel mesmo Porque eu já falei pra vocês que eu sou o bonzão, gente eu Vou lá no Instagram, não fazer pra vocês É, amores... Ai, gente, mas já tá tão lindo! <risos> e eu vou usar agora o caramelo de mislady no centro dos lábios, igual eu prometi pra vocês É a mesma coisa só muda o subtom, tá, gente? Se vocês já tiverem vendo a diferença, é porque quase não tem mesmo Meu Deus! Obrigado por me ter feito básica, sério Gente, olha isso aqui! Eu sou lindo! Juro por Deus! <risos> Acho que Deus não quer que eu jure por ele não, viu? Eu vou terminar fora das câmeras, colando os cílios sustiços. E bom, gente, com os cílios colados, eu acredito que a minha maquiagem do meu aniversário de 21 anos já está pronta. Já estamos começando aqui um vlog dentro do carro com a gatinha Miss ali atrás, <risos> da Oi. Quem é tu, mulher? Essa apresenta? É. Oi, eu sou a Adria do. do que mesmo? Ele é mais. arroba Costa. Ah, é. Oi, eu sou a Adria do arroba Costa. <risos> e hoje estamos o quê, gente? Na produção, entre bolsas da Balenciaga e sacolas de feira, né, meus amores? Porque faz parte do glamour. Pra gerar as minhas soltas de aniversário de 21 anos. Gente, eu tô com uma voz de. Não nem o quê, de fumante, doente. <coughs> e com tosse de cachorro também. Porque hoje é o dia do chuchinho do meu aniversário. Que dia é hoje, gente? 19 de março. E, gente, o meu aniversário é no dia 8 de abril. Só que eu sempre tiro essas fotos meses antes dessa vez. Foi só algumas semanas antes. Acordei, já comecei a minha maquiagem, já entrei na função. Já fiz a loucura toda, achando que eu ia estar atrasada. E chegamos aqui 14 minutos antes do fotógrafo chegar. Entretanto... Já sabemos que o pessoal do estúdio já tá aqui, eu que não vou descer do carro. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu tô cheio de pena, pluma… Matei 15 galinhas pra fazer… Mentira, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é de plástico, tá? Não me cancela, e Natalina Neri, ainda somos amigos. Tô cheio de pluma, esse negócio aqui a gente anda, vai soltando as penas, entendeu? Então eu não vou nem sair desse carro até a hora de tirar essas fotos. E, gente, eu estou me achando assim, adorável, extremamente lindo. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito animada por essas fotos. Também tô um pouco nervoso, não sei porquê quê, sendo que enfim, né, gente. Sou minha pra registrar meu aniversário, não por que eu tô nervoso. Mas eu espero emocionar bastante hoje. Espero poder emocionar vocês também nesse shooting. É isso, a gatinha ali atrás vai me ajudar, ela tá aqui pra me assessorar, né, nessas fotos. Assim como no ano passado também esteve. No ano passado a gente gravou vlog, mas eu acabei não postando por falta de material. Esse ano aqui, se o vlog ficar com 30 segundos, eu vou postar. Porque eu não tô nem aí também, mas... Ai, gente, que inferno! Ano passado eu queria, ai, uns vlogs de 10 minutos. Pô, de vlogs de 10 minutos, eu hein, vocês não assistem nem 5. É isso. <risos> Droga, eu tô borrando todo de gloss a roupa é branca, né, meus amores. Enfim, nem começou ainda, já tá mostrando a roupa. É isso, meus amores. Volto pra falar com vocês quando eu estiver lá dentro. Gente, eu estou obcecada com os meus olhos nessa luz aqui. Tchau, <risos> <risos> E é isso aí, meus amores. Tchau. É, amores... Se você ser bonita fosse creme, eu estaria livre. Mentira. <risos> A vareta do. Tá curtindo? Tá curtindo, né? Que é a barra linda do Garrafa. Então, arrasou. Aí, vai dar uma mãe com Horas a gente passou por 1 hora e 45 minutos no almoço não foi Gente, não sei se eu consegui gravar muito pra vocês, mas o rolê de hoje ainda não acabou chegando em casa. Vou gravar a famigerada entrevista, né? mesmo? Que temos todos os anos, já vamos para o quinto ano de entrevistas. Já abusei da entrevista pra eu mesmo, gente. É igual aquele povo que vai em podcast. Que vai em podcast não, que fala sozinho pra parede e que tá em podcast. Mas sempre tá a mãe ou a fazendo as perguntas pra mim, né? Eu que não boto no vídeo. Juro pra vocês, pelo preview do ensaio, já ficou absolutamente um lacre assim, sem tamanho. A gatinha me ilumou ali gravou algumas coisas. De gente, levei até a vara da cortina da minha casa pra tirar foto Pra fazer uma barra olímpica de brincadeirinha lá Juro, gente, até tirar foto no ar consegui Fiz um breakdance, me apoiei inteiro numa mão Tirei a roupa, botei roupa Botei óculos, tirei óculos Mas veio aí, meus amores Tô ansioso pra receber as fotos Editar as fotos e publicar Pra vocês no instagram.com É isso, um beijo, indo pra casa Vou trocar a roupa, porque eu vou gravar entrevista com outra roupa, tá, gente? Que é a mesma que eu gravei o... Get Ready With Me Que é uma blusinha igual essa Só que sendo azul Porque eu vou dar um descanso Pra essas penas, né gente? Já matei três galinhas pintadinhas Pra fazer essa roupa azul um aqui de pena Então é isso Ai, não paro de fazer esse balancanã aqui Com o meu brinco também Que ele é grande Eu não tô acostumada a usar brinco grande Então é isso, gente Muito obrigada pra quem ficou aqui até o final Não se de me seguir nas minhas redes sociais Comentar, compartilhar o vídeo Aquele blá blá blá de sempre Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos chegando No fimzinho do vídeo Muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you